O meu nome é Deisa Guiar, eu estou aqui no Coque. já fiz tratamento do câncer de mão aqui, fui curada. O meu médico é o doutor Fernando Medina, que eu adoro ele por causa disso que me ajudou. E essas pessoas desde o ano passado que me fazem a sobrancelha, me fazem ficar mais alegre, mais bonita. E eu estou muito agradecida, a maneira que eles tratam a gente aqui é maravilhoso. Muito obrigada, que Deus abençoe todos vocês.